É que esse aqui é seu fim, entra na vaga apostas, eles apostaram em mim. Ah, é um bom dia em companhia. Hoje o adolescente te ensina o jogo da vida. Pra mim você tá na mesma station e hoje você não vai ganhar seu Playstation. Ah, então eu sou verdadeiro, o jogo da vida dele, fica de fone e toca no celular o dia inteiro. Aê!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 seu crânio não eu uso com a colher. Então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher? Você bem que zoa levar pro coração. tô o seu respeito contra você. Quem nasceu é antes dos anos 2000, então nunca viu milton menos, sabe? Todo mundo que a na EB dava um selim mesmo assim, os casamentos não acabava. E meu parceiro você tá achando que é barra, Vê com um antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Oh.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 sua minha respiração, puxa o ar pro peito e eu solto rima na sua cara. Uh! Daqui a pouquinho meu salário vai valer o mavorro Conta os versos, não esquece que é duas, senão vai passar vergonha de novo. Uh! Decorada, eu sou tipo meu que or puxa a rima, joga na minha cara, eu absorvo e mando melhor. Uh! Sabe bem que eu me envolvo? Você vem atropelar de volvo Pega o sua punch, é melhor devolvo oh! Faz muito sentido o que você falou, porque você é massa de manobra Tá ligado que o quadro já bate em você Porque você nunca mandou uma rima nova Você respira a minha e aí você manda a sua própria É porque você depende da minha rima, ela é matéria-prima pra você criar uma cópia oh! Oh! Oh! Oh! Oh!